Fala galera, aqui quem fala é o Bombits, começando mais uma podcast aí, uma podcast sobre áudio, sobre produção, sobre beats E vamos lá, hoje vamos falar sobre um assunto muito interessante Eu acho que nos últimos quatro anos, mais ou menos, o número de pessoas que estão se tornando produtores e beatmaker Aumentou muito, aumentou demais, aí você vê na internet, muita gente, eu acho que isso... Se dá devido ao fato do rap ter começado a ganhar uma maior popularidade, as pessoas estão curtindo, estão achando legal e estão tentando entrar nesse mundo. Uma coisa que eu acho muito boa e muito legal, porque quanto mais o mercado crescer, melhor é para todo mundo que está ali dentro dele, vão surgir novas oportunidades, mais espaço para novas pessoas. Mas não é sobre isso que a gente veio falar exatamente. Eu acho que com um grande número de pessoas crescendo dentro desse mercado aí, várias pessoas virando beatmaker, existem outras pessoas que tentam se aproveitar disso para ganhar dinheiro. Eu não acho errado você ganhar dinheiro. Só que o que acontece? Muita gente vem criando cursos sobre como produzir, sobre como fazer sucesso, como, sei lá, como ser um beatmaker de sucesso, como alcançar... MCs famosos, eu vi, vejo diversos cursos assim na internet E eu acho que isso aí é a maior enganação, é uma fake news Que a galera tenta te vender Olha, meus argumentos são os seguintes Muita gente vende um conteúdo que não é tão bom, não é tão completo Que é um conteúdo que você encontra na internet gratuito Que tem vários canais fazendo isso gratuitamente é, Não é exatamente gratuitamente, eles ganham também aí por causa do patrocínio do YouTube comerciais e tal enfim só que eu acho que as pessoas querem vender um conteúdo que básico ou talvez que elas não dominam e eu vejo muita gente assim tentando vender um conteúdo que ela não domina eu acho isso uma coisa ruim uma coisa errada e às vezes o curso acaba saindo muito caro e você paga um dinheiro que você poderia investir em outras coisas num curso que não é tão bom assim, você não vai aprender tanto, você não vai aprender a fundo, normalmente eles só vão te passar técnicas. O meu segundo ponto é que eu acho que você pode investir em outras coisas ao invés de um curso que você vê na internet. Porque muitos desses cursos você não sabe nem de onde vem. Eu acho que se você for comprar um curso, você deve pesquisar sobre a pessoa, ver se ela tem um conteúdo maneiro. Existem vários canais no YouTube que tem um conteúdo gratuito e também tem um conteúdo pago. Eu acho que é válido investir nesses que você já sabe o que a pessoa ensina, o que a pessoa passa, se o conteúdo dela é bom. Porque você vê cursos aí por mil reais que às vezes não vale tanto a pena eu já investi em cursos errados, eu acho que você deve investir no curso certo, você sempre deve analisar isso. E junto ao nosso site, aí, bombep.com, a gente está trazendo um artigo com vários canais que você pode aprender coisas. Você pode aprender a produzir, você pode aprender a fazer beats, lá tem diversos tutoriais para iniciante, para quem é intermediário e para quem já sabe muito, tem diversos conteúdos. E eu acho que é isso, você deve procurar muita coisa no YouTube e também se jogar de cabeça no mundo da produção. É importante você dominar uma DAO, mas você não precisa fazer um curso é, pra isso. Porque a DAO muitas vezes tem um manual, você pode aprender tudo por ali, você mexendo mesmo, você aprende. Eu acho que se você for pra pegar um curso... Pega um curso que te dá um certificado, que te dá alguma coisa que te agrega no currículo ou um curso que seja com conteúdo muito bom que você vai evoluir. Porque eu acho que não adianta você ficar investindo, investindo em cursos aí que você não sabe de quem é. Várias pessoas que falam que você vai alcançar o um sucesso, sendo que essas pessoas nunca tiveram sucesso. Eu acho que tem muito coach aí no mundo de beats. Essa é um pouco da minha opinião também não é uma regra para você, ah não, o Bombito falou isso, isso é regra, não, você pode ter sua opinião, você tem o seu debate aí, tudo, existem muitos cursos pagos que não dão um certificado que são ótimos, mas existe muita enganação também aí na internet. Essa é a minha opinião hoje na podcast, espero que vocês tenham gostado, se vocês quiserem saber mais sobre os canais aqui que eu falei que são bons para você acompanhar, você acessa o nosso site bombep.com que vai ter um artigo lá falando sobre isso, e vai sair junto aí, vai tá no, o link vai estar tá na descrição do vídeo. Espero que vocês gostem. Foi aí a segunda podcast do canal. Toda semana a gente vai tentar fazer. Obrigado.